Porta-voz do povo Yanomami, ativista na defesa dos povos originários e da floresta amazônica. Uma das lideranças intelectuais e espirituais mais importantes do mundo. É coautor do livro A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami. O TV Campus Entrevista de hoje conversa com Davi Copenauá. Eu sou o Luiz Gustavo Santos, estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Me acompanha na técnica de áudio o colega Matias Streck. E hoje recebo Davi Kopenawa. Olá, Davi. Seja muito bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Obrigado também, que é, é, é muito bonito para receber a liderança de Anomami, que, que mora muito longe na ponta do Brasil, Venezuela, então eu estou aqui para é, falar com vocês, conhecer, eu também queria, assim, é, olhar sua alma, o que, que vocês estão é, estudando, é, o que, que vocês vão... É, bom trabalho para todos os povos da, da planeta. Perfeito, Davi. Eu já começo te perguntando sobre essa questão né, que você comentou, que você vem lá do outro lado do país. né? Essa semana está acontecendo a primeira edição do evento Brasil, Terra Indígena, 522 anos de resistência. Uh, e ter a sua presença aqui, assim como outras lideranças indígenas, é muito significativo, é né? muito importante para os estudantes indígenas e para toda a comunidade acadêmica aqui da UFSM. E eu te pergunto, o que te motivou a vir até aqui no Rio Grande do Sul, na UFSM especificamente? Bom, quem motivou para mim vir aqui, nós sempre conversamos junto com meus, com meus colegas e eu, o meu filho, para o meu filho, nós pensamos é, andar mais. Andar mais, conhecer mais, conhecer mais a povo da cidade, e também é, precisamos falar com a jovem estudante. Então, vocês estão se preparando, o que, que estão fazendo. É, só, eles estão fazendo bom trabalho pra, só para ele e, e para nós, povo indígena. Ah, vocês podem olhar para a gente, pensar nós, como vocês não conhecem de nós. Vocês nunca chegaram nas comunidades. Então, o que, que é é pensar e pensamento geral da nossa da nossa terra planeta então esse é, é muito importante que vocês me chamaram para vir aqui para falar de perto de vocês que legal Davi uh, e tu chegando aqui na universidade foi conhecer a casa do estudante né a casa do estudante indígena uh, qual que é a importância né das universidades terem políticas de inclusão para indígenas e também de permanência, como é a Casa do Estudante, que você já conheceu, e também a Lei de Cotas, né, que permite essa inclusão? Bom, a é, universidade é do governo. É, eu não conheço muito bem, mas eu, eu tenho uma... Assim, é, Desconfiado. Eu, eu sou Yanomami desconfiado, que a universidade é bom, mas um parte tem um, dois pensamentos, tem dois caminhos. Eu, dentro da universidade tem uma a jovem que, que estuda, é, é, estuda é pensamento diferente, pensamento assim, de trabalho de, de político, é para destruição, destruir e um, carimpar, portar mineração e desmatamento, e a reflorestamento. Nesse caminho, nós, povo indígena, nós estamos, assim, preocupados. E, outro lado, o caminho o caminho escolhemos aonde que nós estamos indo, vivendo bem, com saúde, com a, todo mundo contente, trabalhando e cuidando nossa beleza da beleza do nosso país. E a, nesse caminho, eu, Davi, eu também sou estudante do da, da xamanismo que aprendi, que eu conheci nesse caminho, então é, é é muito importante vocês pensar de nós não é só para pensar e a cidade não é só para pensar é, <coughs> trabalho de capitalista e o que que não é <coughs> o que que não serve para nós o que que serve para nós que quer pensar Longa para você é, estudar nesses dois caminhos. Você comentou que é muito importante que se pense dentro da, da universidade, né? Alternativas, soluções, mas também cabe aos nossos governantes. Esse ano, nas eleições desse ano, foram eleitos um, um recorde histórico de representantes indígenas, né? Que são cinco representantes na Câmara de Deputados. Qual que é a importância né, de ter representantes indígenas uh, nas instituições do Brasil? Bom, essa aí é a primeira vez que nós, nós é, estivemos, estivemos essa oportunidade para indígena entrar. Antigamente, eles não, não aceitavam. Hoje, que nós pensamos, porque já esperamos muitos, a autoridade não indígena cuidar para eles entrar na na, na, na político. tem uma dois índios que foi eleito para eleito para ser deputado federal. É, esses dois para defender o próprio povo, o próprio alugar aonde a gente mora, onde que a gente vive para defender, defender nosso direito, como a Constituição fala, mas não está funcionando. Mas ele está sempre ficar deixando cafetado. Então nós pensamos que dois, a jovem liderança, que entrou para eles falar nosso nome, nosso nome do povo do nosso país, nós estamos assim precisando melhorar e também minimizar essa a minimizar é, destruir destruição que está ametando e é por isso que nós achamos muito importante que, que ter representante indígena no político para eles falar por, por nós Uh, povo da floresta povo originário povo originário ele não está sabendo o que que é político faz o que que é político está olhando só para ele que está olhando que está tá interessado para só para para ficar assim, protegido é por isso que nós estamos eu estou falando que eu conhece um dois dois indígenas mulher já estudou, já entendeu as suas palavras, seus pensamentos. Então, é, chegou a hora, chegou o nosso futuro. O futuro é hoje e amanhã. É por isso que é muito importante para ocupar esse espaço. Eles, eles tiveram é, cadeira para sentar no meio do político para eles defender nosso direito. Perfeito, Davi. E é importante também que uh, deputados que não são indígenas também entendam a importância de se debater as pautas dos povos indígenas, né? É importante que não são não indígena. Ele sempre pensa nós. Não é só pensar dele, não. Pensa nós. Eles somos é, nós estamos junto. Eles estão junto hoje em dia indígena. Indígena Yanomami, indígena brasileiro, eles não estão sozinhos. Hoje nós sabemos defender, hoje nós sabemos reclamar, hoje nós sabemos explicar. Isso é, é muito importante para nós todos, jovens e adultos. Nós estamos é, esperando que vai funcionar. Perfeito, Davi. Uh... E, de acordo com a ONU, né, além da violência física e, uh, e a destruição dos territórios indígenas, a gente vê uma ameaça espiritual e cultural dos povos originários também. Uh, qual que é a importância né, de se manter essa essa garantia do direito às tradições, a, a cultura indígena no Brasil? É, a, cultura, a cultura da gente, que já vem nascendo junto, que a gente já conhece, nós precisamos cuidar preservar mas se o é, outro lado que é a povo da cidade eles ameaçam. ameaça ameaça cultura da gente e junto com a com a, com a natureza e isso aí é, é, é por falta de conhecimento por falta assim sabedoria então é isso que eu posso explicar, é, mais ou menos que você está me perguntando, para para você entender. Perfeito, Davi. Muito obrigado pela entrevista. Foi uma honra ter te recebido aqui no TV Campos Entrevista. A sua presença aqui na UFSM é muito importante, é muito significativa. Então, muito obrigado. De nada, Totei. Este foi o TV Campos Entrevista, que falou com Davi Copenaua.